Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Jesus Cristo. Mateus, capítulo 18, versículo 7. Carlos de Canalejas viera buscar-nos ao pavilhão indiano ainda cedo e, após efusivos cumprimentos, disseram-nos Sou de opinião que a programação de hoje se inicie pelo isolamento. Encontra-se ali, vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira, e aproveitareis o ensejo para fazer-lhe a visita que há tanto vintes projetando. sentir se a ele certamente confortado com vossa presença, enquanto tereis cumprido o suave dever de solidariedade e fraternidade onde estava muito isolamento do edifício central, em cujas imediações nos encontrávamos albergados. A perder de vista, estendia-se o planalto onde a cidadela do importante departamento se assentava, envolvida no seu triste sudário de neblinas. Ao longo dos caminhos que trilhávamos, destacavam-se tabuleiros de açucenas e rosas brancas que se diriam ser as flores mais adaptáveis ao melancólico retiro. Vinha-nos a impressão de que o departamento hospitalar, assim o da vigilância, seriam arrabaldes bucólicos de uma grande metrópole, cujos ecos à distância nos não permitia suspeitar e conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo de que já não éramos homens, e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. A direção do isolamento, assim como o tratamento fraternal dispensado aos penitentes, eram idênticos aos das demais filiais que visitáramos, inspirados na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Encontravam-se, com efeito, asilados além daqueles muros imensos, onde nem mesmo faltava a interdição de uma ponte levadiça, pobres colegas nossos a quem as dores impostas pelo desânimo ou revolta sobrepujavam as do arrependimento pelo mau ato praticado. Nestes corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados insuportáveis além de lhes apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos objetos de suas maiores predileções. Pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais. Pois é sabido que o sentimentalismo, levado ao excesso, constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. E encontramos, com efeito... Ali, os mais variados casos de suicídios sentimentais, em que o réprobo é agitado por vero sentimento, extraído do coração, não resta dúvida, com quanto desequilibrado, desde o amante ofegante de paixão e ciúmes pela felicidade concedida ao rival feliz, até o chefe de família desorientado por impasses dificultosos, ou o pai subjugado pelo desalento ante o esquife do adorado entezinho, que era a razão da sua felicidade. Consternação geral dominava o ambiente dessa filial do Hospital Maria de Nazaré. Invariavelmente insatisfeitos, seus hóspedes apresentavam o característico das criaturas irresignadas e impacientadas por tudo, além de se entregarem à dor sem se animarem a esforços para vencê-la, retendo-a antes com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, enquanto engendravam novos motivos para sofrer, por meio de autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes. A direção interna do isolamento, tal como a da torre, achava-se confiada a um sacerdote católico, em vez de a um daqueles atraentes iniciados a quem já nos habituáramos ver à frente das organizações da colônia. Todo o corpo de auxiliares internos, aliás, era constituído de religiosos católicos, exceção feita do corpo clínico, que se compunha de psiquistas iniciados. Não obstante, o cargo mais importante, isto é, o de diretor, conselheiro e educador, se era ocupado por um sacerdote, era este também iniciado nas altas doutrinas secretas, espírito de Escol, possuidor de méritos assinalados perante a lei, e bem que isso na Legião dos Servos de Maria, além de honrosamente graduado no seio da falange de cientistas que governava o Instituto Correcional Maria de Nazaré. A disciplina era verdadeiramente conventual. Urgia fossem afastadas daqueles eternos insatisfeitos e voluntariosos as atrações pelas paixões mundanas e pessoais, os arrastamentos impuros e caprichosos que os perderam. Cumpria a instituição que os acolhia, instruí-los para os ditames da resignação na desventura, para as resoluções decisivas, para as renúncias inalienáveis, reconciliando-os ainda com a verdadeira fé cristã, que até então desprezavam conhecer à luz do devido critério. Haviam sido todos eles educados na terra sob os auspícios de ensinamentos católicos romanos. Em seus corações e em suas mentes, nas concepções religiosas que lhes dirigiam os pensamentos, não existia local para conceitos outros que não aqueles provindos da igreja que acatavam desde a infância. Sentimentalistas fanatizados e caprichosos, amolentados mentalmente pelo descuido no exercício do raciocínio sobre alevantados assuntos, alongavam a mormidez dos preconceitos que lhes eram próprios as ilações religiosas fornecidas pelos catecismos, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. Muitos nem mesmo crença definitiva possuíam. Incrédulos, mesmo ímpios, jamais se haviam preocupado com a feição religiosa ou divina das coisas. Mas, habituados à Igreja pelo comodismo e à tradição, só a ela conferiam os direitos de guiar consciências, só a ela permitiriam sabedoria bastante para os serviços de exegese. Seria caridoso, pois, que a reeducação de tais mentalidades se fizesse à sombra de ambiente idêntico àquele que lhes inspirava confiança e respeito. O próprio padre, portanto, lhes falaria do evangelho da verdade para que aprendessem que, acima do seu fanatismo dogmático, pairava o eterno luzeiro de realidades que necessitavam aceitar a fim de saberem venerar devidamente o Criador. O próprio padre instruí Luzia sobre a vida do mundo astral, lecionando-lhes observações e experiências, varrendo-lhes do cérebro as suposições tacanhas a que se amoldaram preguiçosamente, rasgando ao seu entendimento os véus do conhecimento verdadeiro, a fim de que concluíssem por experiência própria que tanto no seio da religião como no da ciência, poderá resplandecer o ardor daquela fé que norteia o coração para o alto, purificando-o ao calor sempre vivo do amor de Deus. Cientificado do desejo que trazíamos de visitar um amigo ali retido, após a visitação, cujas minúcias omitiremos por apresentarem a generalidade das demais, Padre Miguel de Santarém, maioral da comunidade, exclamou bondosamente, entre risonho e satisfeito. «Fizestes bem em vir, meus filhos. Agradeço-vos o afetuoso interesse por um companheiro de jornada tão carecedor de reconforto como esse em questão». Visitar um enfermo, reanimar com a presença consoladora, o pobre detento, entristecido pela angústia de remorsos implacáveis, é obra meritória sancionada pelo modelo divino, amigo dos pobres e pequeninos. Jerônimo ficará satisfeito. Mandá-lo chamar imediatamente. Enquanto falava, reconhecíamos nele o religioso que confortar o antigo mercador de vinhos, na memorável tarde da visita à família, havia cerca de três anos. Irmão Teócrito, conforme estamos lembrados, requisitaram-o a fim de assistir o revel, a pedido deste mesmo, e, desde então, encontrava-se Jerônimo sob as vistas do competente conselheiro. Enquanto aguardávamos a presença do companheiro de desditas, ia dizendo o diretor do isolamento. Vosso amigo entra em fase de transição, precursora do restabelecimento. Podereis apreciar, nas circunstâncias que o rodeiam, o padrão dos demais internos do nosso educandário pois isolamento se interessa por casos que têm, mais ou menos, os mesmos fundamentos, como não deixa de também suceder com as demais organizações do nosso Instituto. Após vencer a apatia a que o conduziram as revoltas improfícuas, resultantes de desilusões cruciantes, estará preparado para a repetição das experiências em que fracassou. Encontra-se sob assistência rigorosa, como é devido a todos que nos são confiados, pois seu invólucro perispiritual, assim propriamente, carecem de profundos cuidados. Ao corpo clínico destacado para os serviços deste posto, está afeto o tratamento daquele, o qual se resume em aplicações magnéticas especiais. A esta, porém, atendemos com as atenções inspiradas nos Estatutos da Legião, que, no caso, aplica a reeducação, tratamento inteiramente moral, porque o mal que a Jerônimo infelicita, como o que atormenta a vós outros, somente com a renovação individual, operada interiormente pelo próprio paciente, será removido. A paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos prestou-se a instrumento para as grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei de justiça que rege os destinos humanos. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente entricheirando o coração contra toda a possibilidade de amparo que a razão e o lúcido raciocínio poderiam conferir. E, como não deveis ignorar, cumpre-nos estar sempre advertidos de que, nem mesmo aos próprios filhos, deverá o homem amar discricionariamente com os impulsos cegos da paixão. Certamente que o devotamento à família conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo. Porém, mais honrosos se tornariam os lauréis, se houver encaminhado os seres amados ao culto legítimo do cumprimento do dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos ao descurar da educação moral que deveria prover em primeiro lugar, Ainda que bracejando contra os arremessos da pobreza adversa, uma vez que todas as criaturas do Senhor são aproveitáveis, e que, justamente a fim de auxiliá-las a progredir e educar-se em sentido benéfico, é que confere Deus a autoridade paterna ao homem encarnado. Se assim fizera, cumprindo o sagrado dever de pai previdente e honrado, Jerônimo tercia furtado ao amargor de situações embaraçosas, pelas quais se tornou responsável com o ato dramático do suicídio. Ele, porém, que chega. Ele vos dirá coisas interessantes. Com efeito... Acompanhado por irmão Ambrósio, um assistente religioso, o antigo negociante do porto entrou no compartimento onde nos achávamos e atirou-se em nossos braços comovidamente. Obrigado, queridos companheiros, exclamou. Por vos ter deslembrado de minha humilde pessoa tão gentilmente, vossa visita cala-me docemente no coração. Se soubesseis quão terríveis têm sido as minhas aflições abraçamos lo com efusão, apresentando votos pela sua felicidade pessoal, pois outra coisa não sabíamos, até então, dizer ou desejar aos amigos. Pareceu-nos Jerônimo assaz modificado. Reconhecêmo-lo sereno, senhor de maneiras tocadas de encantadora distinção, a qual não lhe conhecêramos antes. E pensamos em que, certamente, o isolamento, dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes, teria a missão de elevar também o nível da boa educação social, como internato conventual que era. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.